Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e é o seguinte família, eu estou atrasado hoje. Eu marquei compromisso 4h30 e, e já são 4h33 da tarde. Eu tô estou 3 minutos atrasado, então eu vou correr lá e vou gravar para vocês. Eu atrasado de Titã 160 2022 com... O, o escape estilo BMW 310 aqui família é o seguinte é eu fiz o som da 310 vou até mostrar para vocês daqui a pouco no vídeo tá eu vou acelerar tudo com esse barulho de 310 tô com o escape original da da moto tá e aqui eu coloquei umas fitas isolante preta para não chamar muita atenção tá para disfarçar coloquei o mangote invertido Pra fazer o som da bmw 310 e essas fitas isolantes coloquei em, em x e uma na vertical para na hora que estiver acelerando não perder o mangote o mais correto de fazer era se eu tivesse uma mangueira aquela mangueira de aspirador colocar ligada nessa parte da moto e ligar no mangote mas como eu não tenho eu fiz essa gambiarra barra, adaptação Pra fazer o barulho da 310 e não perder o mangote, tá? Se liga só o som que ficou. É esse som, rapaziada. Som da BMW da 310 e eu já volto no vídeo acelerando pra vocês. Acompanha aí. Voltando família, então só o tempo de tirar a moto da garagem, fechar o portão, abrir o portão, já é 4.36. já passou 3 minutos Vamos acelerar tudo, pra não perder, para não chegar mais atrasado do que a gente já tá né Deixa eu fechar a viseira Marcha rapaziada, marcha, marcha Credo Barulho linda 310, vocês curtem família? Vocês acham chave esse barulho? Ou vocês acham zoado Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião A moto tá berrando, hein? Fala a verdade É que às vezes pela câmera vocês não conseguem ouvir o barulho real da moto Mas pessoalmente tá forte Ainda mais com esse escape original Parece a BMW 310 Bem chave Eu tô aqui, tô aqui com a gasolina piscando na reserva Torcer pra não... Para não acabar a gasolina no meio do caminho, porque eu falo a verdade para vocês, já faz mais de uma semana que eu tô com a reserva piscando. E eu ainda não parei no posto para abastecer. Eu ando bem pouco com a moto, né? Bem pouco mesmo. Só uso para fazer algumas coisas na cidade e para gravar uns videozão chave para vocês. Mas vamos ver se vai aguentar a reserva. A reserva dessa moto que ela anda bastante. São, então, se não me engano, 2 litros 2 litros, você vai dar vai andar 80km ainda com reserva Então tá suave Pra mim, que é do um pouco a moto É marcha na 160 Aqui na cidade não tem aquele Transituzão Opa, acontecendo aqui? Caminhãozão, brabo Marcha Vamos, filho, vamos Acelera Acelera que nós não queremos chegar mais atrasado Do que a gente já tá, né? Cê é maluco, nem dá pra passar aqui Força Titã, força Acelera Aqui é a faixa de pedestre Bom da minha moto que passar nos corredorzinhos, passar nos passinhos Só jogar o retrovisor aqui pra dentro Por mais que aqui não tem muito corredor na minha cidade Mas ajuda bastante Deixa eu ver se o filtro tá aqui ainda Mangote tá ali, tá bonitinho O lugar dele, onde eu coloquei Deu certo colocar a fita isolante pra não cair? Marcha família Vocês curtem esse tipo de vídeo? Vocês curtem? Vocês comenta aí Porque é difícil eu gravar esses vídeos atrasados Porque sempre tô atrasado eu não gravo, né? Eu pego e saio correndo de casa Mas hoje eu consegui gravar pra vocês E sempre eu tô atrasado Vou <risos> falar a verdade, sempre Sempre deixo pra última hora Pra sair de casa, o compromisso é 4h30. É 4h30 que eu saio de casa. Com o 4h25, é incrível. Esquece. É a marcha, família. Estamos na metade do caminho aqui. Falta mais uns 2km pra gente chegar. E vamos só nas dona, né? Trânsito mais rápido. Fluxo rápido tá de boa aqui se eu pegar meio de bairro aqui fica mais complicado meio de bairro tem que ficar parando muito a moto fora que aqui ainda tem um semáforo nada a ver né essa avenida aqui nem deveria ter semáforo mas vamos que vamos receba família outras coisas um recadinho bem rápido aí de vocês depois dá uma olhada na, na descrição desse vídeo dá o grupo o contato do grupo de WhatsApp aqui do canal, tá? Para você entrar em grupo de WhatsApp, para você participar, para ficar sabendo as novidades. Me segue no Instagram @jogo011.oficial. E na descrição aqui é só clicar no link, já vai pro grupo de WhatsApp e também tem contato para você fazer seguro da sua moto. Para você não ficar desprotegido, né? Tá perigoso, perigoso andar de moto hoje em dia. Os ladrão não perdoa. Estamos chegando, estamos na avenida já. Nessa rua aqui, nessa avenida aqui Só que lá na frente Então vamos, que vamos Quebra-mola aqui, você é maluco O que mais tem aqui é quebra-mola Na sua cidade também é assim ou não? Os quebra-mola gigante. Pior que eu não, eu não manjo ele passar nos cantinhos Só alguns que eu passo Aí vamos, acelerando tudo esse Estamos chegando família a gente tá andando muito é bom demais ser moto para fazer essas coisas quando você está atrasado geralmente eu sempre gosto de ir de carro né? mais confortável ouvindo um somzinho mas a moto salva muito quando você está atrasado quando você precisa achar vaga lá no centro onde não tem vaga para parar você vai de moto Ajuda muito e a economia também, né? Ó, tô na reserva já uma semana. E a moto tá aqui, ó. O cara deu seta de longe já. Já vi uma seta de distância. Esquece, já estamos 90 por hora. Ixi, é já Vamos chegar a 100. 100 Retrov... reduzidinha, chave. Ó, a mulher fechando. Ó, ó, ó o perigo. Tem necessidade de fechar aqui Tem duas pistas Três quase, né? E tem que fechar nós Tem que ficar ligeiro pra não dar um acidente, né? Receba! Estamos chegando, vai dele. aguenta aí! Nossa, buraqueira aqui Esse quebra mola aqui é perigoso, ó esse que quebra-mola aqui é assim, ó. Ele é muito, muito alto. Perigoso de passar muito rápido com a moto e você desequilibrar e cair. É que, Pra quem já conhece, eu já tô acostumado aqui, então tranquilo. Esse quebra-mola aqui, ó. Ó, pronto. Nem, nem tira a mão no acelerador. Mas tem uns aí que tem que tirar. Senão você cai. Como eu já conheço aqui a cidade. Na palma da mão os quebra-mola, então eu tô suave. Mas, mas pra você que não conhece. Vai na cautela. Esse aqui também é tranquilo, ó. Só? só levanta a bunda do banco. Tchau. Esse também é tranquilo. Tchau. É, receba. Bora. Bora que bora. Olha o cara cortando na frente. Isso é maluco. Tá nem aí. de novo. Nossa, de novo, duas vezes em seguida, sem dar seta, é brincadeira, passa na curvinha aqui, receba, é marcha, chegamos aqui já quase, deixa eu encostar aqui, chegamos família, deixa eu estacionar aqui, é nóis. Até o próximo vídeo. I am on a whole